Fala aí gurizada do YouTube, tudo bem? Além de vocês serem guris, eu também sou, sou criança. Vamos lá. É... Hoje eu tô aqui num server muito bom pra vocês, né? Bom, esse é o começo de uma serinha, assim, né? Tipo assim, ó. É, é mais ou menos assim. Eu vou mostrar pra vocês o server. Mínimo. Movimentos visão zero. Pra melhorar isso daqui. Porque esse server é um pouquinho lagado pra gravar, né? Então, vamos lá. Tem um VIP? Mané, otário. Não é pra ser VIP, é pra ser normal, seu trouxa. Vamos lá. Eu tô xingando os caras aqui, não sei porquê. Mas beleza. Warp donate? Como é que é isso? Não, não quero ir pra lugar nenhum. Não, não, não, não, não. não. Que de pessoas demais entrando no lobby, laga. Como vocês podem ver, né? O cara entrou pegando fogo. Como isso é possível? Mané. Entra pegando fogo, mas beleza. Isso daqui, como eu já falei, é, eu não falei. Isso daqui é um, é um, um, um, um de PvP. O nome dele é mc-kits.com. <risos> MC Aí, pra fazer os kits, tem bastante. Mas só aqueles que estão em rosa, você pode usar. que tá escrito Your Kits. Vou mostrar aqui com o mouse. Aqui, ó kits. Você vai, você pode pegar o PVP, pode pegar o Eagle e tipo assim, ó, ó, o melhor, o melhor, o melhor, eu não testei o Cobra. Então, eu vou É uma boa oportunidade para testar, né? Kit Cobra. Eu vou testar todos os kits. Isso aqui é uma droga. É. É, esse kit é uma droga. <risos> é uma grande droga. Deixa eu ver o que tem. Inquebrável 3 e afiada. Não me adianta. Inquebrável que eu morro antes de qualquer coisa quebrar. E? E como ganhar por aqui, né? Pra ganhar, você vai ter que fazer tipo um, um sistema. Kids tricks é, Sou muito noob. Comecei hoje. Nesse server, né? eu sempre vou trazer pra vocês um. Isso daqui, ó. O otário fez buff! Na minha frente? Trouxa. Tá com o kit eagle, né? E? Por voz! Caraca, caraca, Caramba. Que vozinha, né? Bom, é bom comer sopa. Porque sopa é bom. Sopa faz bem pra saúde. Caraca, eu tô ferrado se eu ficar por aqui. Mas tudo bem. Olha. Sai daquela larinha, Tava em 15 FPS. Agora, tá em quase em 20. Mas tudo bem. Tecnicamente não era pra isso acontecer, né? Eu não vou pra lá. Uh, idiota, babaca, inútil. Bom, o segredo é ficar apertando no mouse, assim. 500 mil vezes. Ô, oh, saco. Matei alguém? Não, não matei. Acrescentei uma morte. Bom, o que te cobra é uma droga. Eu não tinha testado ele por isso eu peguei. Mas tudo bem. Um kit que eu acho muito bom. Ah kits, deixa eu ver. Cadê o nome dele? Cadê PvP? Eagle Fireman. Pro. Eu não me lembro como é o kit pro, mas vamos lá. Kit Pro. Lembrei. É uma droga também. Vem com menos sopa que o normal. O que tá aparecendo, né? Ô, oh, fica parado o animal Caramba, viu? Eu não sei como é espadinha de diamante, né? Kit Pro Fica aí a dica Quer mais espadinha de diamante? Pega o Kit Pro Porque se você quer tipo um buff assim Pega o Kit Eagle E se você quer um... Um arqueiro Pega o Kit Arqueiro, né? Como o nome já diz Para de correr, seu orangotango! Correi, e pular, corri por lá, por pular, para só eu posso correr e pular por aqui, seu. seu anta, seu. seu lixo. Aqui pra você, ó, seu trouxa, seu trouxa, vai morrer. Ih, não acredito! Eu fui envenenado! Quem é bom o suficiente pra me envenenar? Quem? Quem? Quem? Vamos lá! Mas você deve estar se como é que esse cara consegue, é, tipo, se livrar dos negócios assim sem nem entrar no inventário? É só apertar aqui e correr. Corre aperta aqui que você não pega os itens de volta. É uma tática muito usada e muito conhecida. Se você não sabe, é porque você era eu há 15 segundos atrás. É... <risos> ah, desgramado! Otário! Vai botar fogo na... Na cortina do autovol! Vou chamar um bobeiro pra apagar o fogo do seu rabicó. Para de botar fogo em mim! Seu trouxa! Seu goxa Vai, vai, vai, vai, vai! Quem quiser, toma! Ai! Não acredito! Tô sem sopa na mão. Na mão, quer dizer, né? Ninguém só atrás de mim? Tá, tá todo mundo atrás de mim né mas <risos> vamos fingir que não tem ninguém atrás de mim né bom tô usando a rodinha no mouse mas era pra mim tá usando números né ah não não não não é tá palhaçada não acredito que é essa sair pro otário seus um nojentos seus nojentos oreba, caceta. Porcaria! Vai morrer, vai morrer, vai morrer! Não, não, não, não, não faz isso não! O otário? Mas, cadê meu? Cadê, cadê? Por que não vai criticar? Por que? Por quê? Por que não tá dando crítica? PARA DE ME MATAR, SEU TROUXA! SEU TOGOXA! Ah, entendi porque ele não tá morrendo. Tá batendo e defendendo. Mas eu também sei fazer isso. Ó, oh, ó. Oh. Não sei fazer direito, né, mas... Eu já era. Já era pra mim. NOTA ZERO! NOTA ZERO! Vai! tô sem sopa já como? vem dois pra cima de mim matando um critical só Ah, que strike ai ah, eu sou horrível em pvp mas vamos lá pa kit kits quer dizer qual kit que eu queria mostrar ai ah, já lembrei kit knight ah eu só escrevo errado Knight É assim que se escreve, né? Não É Beleza, Kit Knight Ó, ele é bom Vem com proteção 2 aqui E vem com afiado e repulsão E vem com sopa, como todos os outros, né? Não, o que, que eu fiz? Vai ser burro, cara, você tá dropando o item pior que ele não dropa, né? Pior de tudo, é isso. Pior de tudo não é nem o fato dele... Dele, tipo, ficar pulando por aí pra dar mais lag. Hum. Normal deu a mesma coisa. Não, não deu. Diminuiu, tipo, em 10 FPS. Eu também não vou deixar em curto, né? É muito ruim. Curto é para Merda. Curto é para os fracos. Entendeu? Dormir também. <risos> Ali é pra arqueiro, sabe que é arqueiro? É noob. Isso é a definição técnica do arqueiro. Para de ser burro, para de ser burro, para de ser burro, seu trouxa! Para de ser burro, meu! Eu? Tá olha! Gostei disso! para o fim fazer alguma coisa? Não, só que também não faz afiada, a inferidade e força tinha um que vinha com um bagulho doido assim, mas tá bom, tá bom, tá bom. Vai, vai, vai, vai, chega, chega, chega. Não acredito, não acredito. Mas eu não tô mudando. Não vai pro curto, mas vai, pode ir, pode ir. Que ninguém te quer. Vai, vai, vai, vai, vai. Vai vazar daqui. Obrigado. Estou vivo e parece útil. Ou não? Otário! Otário! Otário! É! Tá bom! Kit! Qual é o cara do nome do kit? O kit que que vem com repouso... Não! Que vem com fogo, né? Esqueci! Ai, ah, é Fireman! Oh! Tá na cara! Pronto! Não é um kit muito, muito bom de se usar? Resistência ao fogo. Eu tenho resistência a mim mesmo, sabia? Lá. Uma sopinha, já foi. E tipo assim, ó. É assim que se faz, ó. Não precisa ser muito a fogo. Precisa assim. Aqui, é preciso... Aqui é seu trouxa. Seu trouxa. Seu to goxa. Seu to goxa. Toma. Ai, para de ser corno! Uh! Para! Sopinha, sopinha, sopinha! Ih, Caramba! Eu tenho resistência ao fogo, isso é bom! Pelo menos isso! Eu não acredito! Eu não acredito! Rogério <risos> do mouse é isso, por isso que é um saco! Mas tudo bem, o vídeo vai ficar por aqui por aqui mesmo! Por quê? eu já mostrei o que eu queria mostrar pra vocês. Vai ficar muito longo se eu continuar, né? Tipo assim. 7 7 eu tenho que ir pra ali. É, boa! tô começando a decorar. Ui, beleza. Falou, galera. É só isso. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Que vai ser muito impressionante. A sala vista. ha Assim, assim, oh, oh, oh, assim é que se faz, ó. Oh. Ah. E falou, galera. Fui.